Aprender inglês é importante? E se é importante, qual a melhor forma de ensinar e de incorporar isso na vida acadêmica, né? principalmente aí no ensino superior? Essas questões a gente veio tentar responder aqui no Departamento de Educação da Universidade de Oxford. Eu vim a convite do British Council e a gente está discutindo uma sigla que tem ganhado bastante espaço, não só aqui no Reino Unido, mas também no Brasil. É EMI, Inglês como Meio de Instrução. Qual é a ideia? A ideia é você não ensinar inglês como uma disciplina na universidade, né? Ali para você aprender regras gramaticais, enfim, mas você incorporar o inglês, por exemplo, você dar uma disciplina inteira de medicina em inglês, ou mesmo você ler textos em inglês, né? formas de fazer com que os estudantes tenham contato com a língua e de uma forma mais aplicada. Aqui em Oxford, eles estão conduzindo várias pesquisas em várias universidades de diversos países para ver de que forma que isso está sendo feito e quais os impactos que isso tem, de fato, no aprendizado dos alunos. A aula de inglês para instrumentalizar, eles têm um desempenho maior. Isso é o que dá para a gente falar até agora. A Universidade de Bar também vai começar esse ano um programa de pós-graduação só voltado para IMI. Então, é um assunto que tem crescido. No Brasil, a gente também tem pesquisas nesse sentido e o que a gente já sabe é que que sim, o inglês é um idioma importante, ele dá acesso não só a diversos papers e possibilita parcerias com pesquisadores estrangeiros, dá acesso a livros com ciência de ponta, como também dá acesso a universidades como a própria Oxford.